E dessa vez, galera, eu tô aqui pra mais um fucking unboxing muito louco das caixinhas Nerd ao Cubo. Dessa vez eu voltei pro cenário atual, porque pra poder mover essa câmera, colocar o tripé, colocar aqui e ainda ficar com áudio ruim, eu acho que não vai valer a pena. Então eu resolvi fazer de maneira atual até que eu consiga um tripé pra esse microfone e eu possa colocar pra gente poder ter um áudio legal também nos unboxings no cenário diferente, beleza? Então, galera, estamos aqui, ó para o unboxing desse mês da caixinha Nerd ao porque que se você não sabe, isso é um sistema que você paga mensalmente e recebe todo mês uma caixinha de surpresas na sua casa, beleza? Então olha só, essa caixinha aqui, ó, toda decorada, também você pode colecionar, inclusive as próprias caixinhas, são muito bonitas, eu tenho praticamente todas guardadas. Vamos abri-la, eu sei qual que é o tema, que é Harry Potter. Se você gosta de Harry Potter, com certeza essa caixinha foi feita para você. Então galera, deixa eu abrir aqui, ó. temos aqui... A caixinha dessa vez, ela não veio tão decorada por dentro, algumas vezes sim. Temos bastante coisa logo de cara. Temos uma caixa aqui por dentro. Vamos lá, vou mostrar pra vocês mais ou menos como ela vem. Temos uma caixa, uma camiseta e alguma coisa aqui dentro que eu não sei o que é. Vamos começar por isso daqui. Livanders. Vamos ver aqui, ó. Todos os produtos são personalizados, então tudo você pode guardar, colecionar de fato. Varinha mágica, tá escrito aqui. Vamos abrir isso daqui. Olha só que coisa mais legal, pessoal! Temos de fato uma varinha que vem. Eu não sei se é um chaveiro. Vem aqui dentro, ó. Bem bonitinho. Parece aquelas varinhas que você compra quando você vai na Disney lá pro parque do Harry Potter, né? É, que tem as varinhas pra vender. Custa 100 dólares, inclusive, né? <risos> não, é, mas custa muito caro, velho. É, olha só, mano. Deixa eu tirar ela aqui sem estragar essa caixinha, porque é um método de conservação, inclusive. Não é, não é, na verdade, um chaveiro. Consegui tirar aqui, ó. Vamos ver o que que é. Olha só, pessoal. Temos aqui uma varinha de metal, tá? Ela é feita de metal, Toda em metal, eu não sei de quem é essa varinha Mas ela é super bonitinha, cara Pra você que gosta de colecionar coisas do Harry Potter Deixa eu ver se essa câmera consegue focar a varinha Mas pra você que coleciona coisas do Harry Potter Com certeza você vai pirar nessa mini varinha aqui E inclusive, deixa eu fazer um teste aqui, mano Se você não viu, eu tenho um boneco do grande protetor Vamos colocar ele segurando a varinha do Harry Potter Vamos tirar o bastão dele Colocar ele segurando a varinha do Harry Potter Beleza, vamos lá ah, ele não segura bem, não cabe muito na mão dele, olha só, não cabe muito porque ela deveria, ele deveria segurá-la, vamos lá, coloca assim ó, ele deveria segurá-la dessa maneira, mas ele não, oh, oh, não deu, ai, não, me varinha, <risos> enfim, vamos colocar assim, nós temos um cajado pro grande protetor, manos, se você não viu o unboxing desses, desses bonecos que eu tenho do Clash of Clans, vou deixar aqui o link na, nos cards do YouTube para você acompanhar. Olha só como é bonito esse boneco. Eu também tenho aí de vários outros personagens. Se você me segue no Instagram, com certeza você já viu, né? Ah, beleza. Vamos guardar aqui. Vamos guardar nossa varinha nessa, dentro dessa caixinha aqui depois, pra gente não perder ela. Eu acho que deveria ter sido um, um chaveiro, né? Porque ficaria mais fácil de você não perdê-la. Beleza, conseguimos aqui outra coisa, aqui outra camiseta? Deixa eu ver aqui. Meia da coragem. What the fuck? é uma meia, cara. É a primeira vez que a nerd ao é um cubo me manda uma meia! Sempre temos uma camiseta, tá? Pra você que tem interesse em assinar, sempre, a gente sempre tem camisetas... Cara, tá difícil, tá grudado esse bagulho, velho. A gente sempre tem camisetas em todas as caixinhas. Provavelmente essa vai ser uma camiseta do Harry Potter também, né? Então, mas é a primeira vez que a gente ganha meias, galera. Olha só que meia foda do... Cara, olha só isso. Olha o tamanzão da meia, caras. Que meias fodas da grifinória galera olha só isso se você é fã de harry potter você putz você ia pirar nessa caixinha fala se não fala se não deixa eu até colocar mano vou colocar minha meia da grifinória yeah! galera muito muito legal vou colocar outra né mano vou ficar com uma meia só é zoeira também Vou colocar outra meia, gostei demais, gostei demais As meias foi uma, uma ideia genial, galera, gostei muito Beleza, vamos continuar Essa caixinha com certeza está sendo uma das mais legais até agora Eu sou muito fã de Harry Potter, então ficou fácil me ganhar com essa caixinha, né? Então vamos abrir a camiseta aqui porque ela é a próxima na sequência aqui eu tô sentindo falta da, da revista né porque sempre vem uma revista com, com dicas, curiosidades, enfim, um monte de coisa é, ela, a revista veio no fundo dessa vez, pessoal a revista normalmente vem na parte superior né? porque ela contém spoilers, né? ela, ela mostra pra gente o que, que temos na caixinha do mês além disso temos outras coisas, mostra fotos de vocês quando vocês fazem unboxings muita coisa legal é, deixa eu só mostrar mais ou menos pra vocês. ó Temos aqui detalhes da revista. Enfim, não vem ao caso agora. Vamos mostrar a camiseta. que a camiseta parece que é bem bonita, hein, galera? Olha só que camiseta. da tio. Mano, tá grudado? Não, tá não. É. Olha só. Eu não vi a camiseta ainda. Deixa eu ver. Não, pera aí, deixa eu ver. que aí eu falo pra vocês que é forte. Always. Mano, olha só que legal. Tem o Harry aqui num trabalho... Junto com aquele... Mano, é o espectro patrono dele. É o patrono dele, na verdade. Que é aquele veado ali, né? Enfim. É muito bonita a camiseta. Olha só, velho. Muito bonita mesmo. Não é uma camiseta pra você utilizar só em, em momentos... Sei lá, pra você dormir, por exemplo. É uma camiseta pra você ir, sair, galera. Pra você sair com suas minas. Pra você impressionar aquela menina da sua sala que gosta de Harry Potter. Galera, na boa... Todas as camisetas do Nerd ao Cubo eu utilizo e a galera me para pra falar, mano, que camiseta foda, onde você conseguiu? Sério, manos, muito legal mesmo. Essa aqui, uma das mais bonitas até agora, hein? Eu gosto muito de cinza, tons de preto, então, putz, valeu muito a pena. Vamos aqui, ó, temos um folheto aqui, a força te chama, 20% de desconto em uma loja aqui, que é a loja, deixa eu ver... Deixa eu ver qual que é a loja, a loja é lud.com.br, 20% de desconto, utilizando aqui o cupom de desconto que eles colocaram no cartão, além de tudo você ainda tem esses descontos. Temos aqui um mangá Fullmetal Alchemist, um, Fullmetal Alchemist, um mangá para você que gosta, com certeza você vai se desfrutar, eu ganhei vários mangás, inclusive o One Punch Man, eu ganhei um mangá, eu não conhecia, gostei demais, principalmente do anime depois, e agora Fullmetal Alchemist eu nunca li, nunca assisti, na verdade eu assisti alguns episódios isoladamente mas eu não conheço muita história enfim, temos mais um botão para nossa coleção senhoras e senhores, a plataforma 93 quartos está agora comigo e esses botão vai ali pro meu colar de buttons. eu quero só mostrar para vocês o meu colar de buttons atual já esse é um colarzinho que eu ganhei quando veio a caixinha do World of Warcraft então eu não tinha onde colocar então eu utilizei ele como porta-bottoms porque eu quero no futuro utilizar, colocar, colar alguns imãs atrás desses botões aqui para poder eu fazer imãs de geladeira com esses botões. então agora temos mais um futuro imã de geladeira vamos colocar aqui mais um botão para nossa coleção olha só a quantidade de botões que eu já tenho das do Nerd ao Cubo, galera temos mais uma caixinha aqui que eu não sei do que se trata eis o momento, eis a última o último utensílio pra nós, vamos ver o que se trata dentro dessa caixinha que está dentro de outra caixinha <risos> e temos um copo meu irmão temos um copo exatamente daquela lud.com.br, lud presentes um copo do stormtrooper Olha só, tem um copo, tem uma tampinha. Opa, parece um copo de milkshake. Tem um canudinho, deixa eu colocar aqui ó, pra gente montar o copinho. E veio além de camiseta, além de meia, além de, de botão, além de mangá, além disso tudo ainda veio uma varinha de ferro. E além disso tudo ainda veio um copinho do Stormtrooper. Minha irmã vai pirar. Minha irmã coleciona copos e ela vai gostar bastante disso. <risos> E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês querem assinar, lembrando, o link é o primeiro na descrição. Olha só. Eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais esse unboxing. Eu vou tentar trazer um unboxing no formato do vídeo anterior, tá? Mas eu não garanto nada pra vocês. Então vamos ficando com esse por aqui. Até então, se você gostou, se você quer assinar, deixa seu like, se inscreve, comenta aí o que, que você acha. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falo um grande abraço do gordinho. E até a próxima!